O que aconteceu com o Movimento República Juliana? Uh, teve o primeiro evento que foi muito bom. Daí teve um desentendimento sobre como deveria ser gerenciado os próximos. Começaram a ter, é, digamos assim, diferentes visões sobre como seria feito financeiro. E daí o pessoal falou o seguinte. Uh, vamos sair enquanto a gente está por cima? Vamos. Daí acabaram o movimento. Tá? Daí foi isso. Simplesmente isso. Eu tenho aqui documentação do, até hoje guardada, mas... No geral, foi isso. Deixa eu ver aqui. Quando eu falo, quando eu falo sul versus norte do Brasil, eu estou englobando sudeste e centro-oeste, tá? É que, na verdade, passa uma linha, faz um nós versus eles, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. E o movimento separatista de São Paulo? Qualquer movimento separatista aqui no Brasil que vai e quer completar isso por vias políticas, ele não está aí para fazer separatismo. Ele está aí para colocar a mão no seu bolso. Deixa isso claro. O movimento separatista não é feito politicamente. Ele é feito por vias culturais, é basicamente como tu vai fazer libertarianismo, tá? Como é que tu faz libertarianismo? Tu... Esse é o tema dar próxima falar, mas eu vou dar uma palhinha. Tu pega e começa a criar modos de resolver problemas de forma libertária, começa a ter uma maior coesão para transformar isso daí como uma forma comum de resolver o problema. Isso meio que, entre aspas, força que as outras pessoas que estão nesse entorno começam a usar esse tipo de solução e isso se institucionalize dentro daquele, daquela sociedade local, naquela daquele... localidade. Quando isso começa a acontecer, tu começa a ter uma diferenciação no modus operante dessa região para outra, e aí tu começa a ter uma, uma questão de valoração que essa região estaria melhor sem essa outra. Né? Por exemplo, ah, estaríamos melhor aqui no sul se não tivesse o governo federal em cima. Estaria melhor aqui em Uruguaiana se não existisse o governo estadual em cima. Estaria melhor aqui na minha casa se não existisse a prefeitura em cima. E assim vai. Né? Então tu pode fazer esse processo até o nível individual. É mais difícil quebrar tanto. Mas certas, certas regiões já tem um interesse agora. né? Claro, não é tanta gente, mas há um, um certo interesse. Então, o que acontece é justamente isso. Tu tem que ir aos poucos. Não adianta tu pegar e querer fazer um plebiscito de separação. Primeiro que, constitucionalmente, isso não vai para frente. Então, o cara que quer pegar e dizer, politicamente, o cara está dizendo o, o plano é simples, a gente vai fazer quatro coisas muito difíceis. A gente vai ganhar a maioria, daí vamos fazer uma constituição... Garantir que a cláusula 1 seja basicamente colocado que agora pro plebiscito o Brasil é dividido, que não vai ser interesse da galera. Provavelmente pode acontecer até uma intervenção militar se acontecer, se o pessoal tentar jogar para frente. Né? E a gente vai fazer toda essa historinha aí, e daí, quando a gente vai fazer o Brasil ficar direitinho, a gente separa. Por favor, né? Quem quer fazer essa exceção por meios políticos não tem, não, tá, não tem noção do que tá fazendo. Esse cara tá dizendo: Não, for, o que, que a gente vai fazer é só até o nível do Estado. E a gente vai parar de cooperar com a federação. Né? Ah, tá. Mas ainda assim, tu vai necessitar... Tipo, que pelo menos aí o cara não é tão cara de pau, né? Ele só tá dizendo, não, a gente daí vai cortar aqui, ó. Vamos cortar por aqui. Daí vai continuar o Estado de fudendo, só que agora vai só até São Paulo. Tá? Mas toda essa questão de alteração, mudança cultural, formação institucional, né? E remoção física do... de todo o resto do aparato que não te interessa, vai ser necessária. Entendeu?